Falando em INSS é o seguinte, pessoal, pessoal aí, que é, é o bonzinho, é o anjinho que surgiu na sua vida, é. E eu quero falar para você sobre uma oportunidade única. É do INSS, é para dobrar a sua aposentadoria, para não sei o que lá. Vou aposentar você mesmo antes do prazo. É assim, tem cada golpe surgindo por aí. É golpe de Pix, é golpe de... Golpe pra tudo quanto é lado. Hackeia o Instagram dos outros para botar negócio de golpe lá. E tá rolando também o golpe do INSS. Volto a falar com o Albert Silva, Direto das Ruas, é para falar a respeito desse golpe aí, o golpe do INSS. Conta pra gente, Albert Silva. Pois é, Fernando, a gente tem que ficar muito, né? Ficar muito ligado, muito atento aí, porque são muitos golpes, viu? Inclusive o INSS é, emitiu aí um comunicado, né, para todos os aposentados e pensionistas, alertando aí sobre golpes relacionados com o processo de revisão de vida toda, viu? Esse processo chegou ao fim pelo STF. Permite que o assegurado possa recalcular aí os seus benefícios. O INSS também disponibilizou, Fernando, um serviço específico para quem quiser consultar aí essa correção. No site do órgão tem também o aplicativo meu INSS e no telefone 135. O segurado também pode consultar se tem direito a recalcular o benefício ou não. Agora, a recomendação... Do NSS é que o beneficiário fique aí atento e recurse ofertas na internet ou por o telefone para liberar a revisão da vida toda. Então, tem que ficar um pouquinho atento aí, entre em contato aí com os canais aí no 135, com o aplicativo aí, né, para ficar mais seguro. E atento também, né, Fernando, aos golpes que vem acontecendo, né, todos os dias, a gente vem relatando aí esses golpes. Né, do INSS e também outros golpes enfim, que vem acontecendo aqui no nosso país.